China prepara o mundo para a marca da besta, diz especialista. Especialistas cristãos entram em estado de alerta depois que a China, o maior regime comunista do mundo, lançou sua moeda digital soberana. Gordon Robertson, CEO da Christian Broadcast Network CBN, disse que o atual movimento chinês está encaminhando para uma sociedade sem dinheiro, e quer dizer que o mundo inteiro está indo para um controle governamental totalitário. Para Robertson, isso era só o que faltava para que o povo chinês fosse totalmente controlado e também gerará implicações para o resto do mundo, visto que temos a profecia bíblica para o fim dos tempos. Ele também lembrou da passagem que fala que um governador vai proibir a população mundial de comprar caso não tenha uma marca específica. A marca da besta. O governo chinês está avançando em muitas frentes para restringir o que sua população pode e não pode fazer. Eles restringem qualquer tipo de discurso político e qualquer discurso que critique seu governo. Na China, toda a população já está sendo monitorada. Quem não pontua de forma correta não terá permissão para viajar, e isso já está acontecendo. Eles controlam tudo, premiam ou punem seus cidadãos. Basta olhar para o que fizeram em Hong Kong nos últimos dois anos. Agora imagine esse mesmo governo podendo bloquear todo o dinheiro de alguém. E podendo fazer isso instantaneamente, de forma que a pessoa não possa comprar ou vender. Isso significa não ter mais o direito de participar no mercado. Alertou a moeda digital e o final dos tempos. De acordo com seu alerta a CBN News, erra quem acha que essa realidade só será na China, pois já tem um grupo de estudiosos pensando em uma moeda digital nos Estados Unidos. Abre aspas. E por que eles estão fazendo isso? Por temerem que a China usurpe os Estados Unidos e se torne a moeda mundial, ou seja, aquela que vai assumir o controle, fecha aspas, explicou. Além disso, ele apontou para o mercado de ações, principalmente dos Bitcoins, que está fazendo pessoas se tornarem milionárias da noite para o dia, pelo valor dessas moedas digitais. Porém, a tendência é que essa festa acabe. Assim, a China vai esperar para poder fazer um pacto mundial com a moeda digital. Como resultado, estaremos sujeitos a um governo que pode nos censurar e controlar nossas ações. Dessa forma, cada vez mais as profecias estão se cumprindo. Robertson lembrou o versículo de Apocalipse 13, do 16 ao 18, que diz...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 Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Bom, sou o Leson Santos, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Esse PDF aqui pra vocês, tá bom? É Arqueologia Proibida. É um PDF muito bom. Vai falar sobre os Tio Tio Hakan, é, pirâmides antigas, tecnologia antiga, tá bom? Um muito... PDF gratuito que eu preparei pra vocês, tá? Alegria do alto, recheado de textos bíblicos. Muito legal. Você vai aprender o que? Que a alegria verdadeira vem de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Me chama no WhatsApp, no Messenger, no Telegram, que eu vou estar enviando pra vocês. Tenha o seu prazer na lei do Senhor